E aí rapaziada boa de cama, como é que tá? Há muitos boatos por aí de que o Vic Vaporub ajuda o homem na hora dos prazeres com sua parceira. E a promessa é que o Vic Vaporub retarda a ejaculação precoce. Antes deixa aquele like e se inscreve no canal. Algumas outras pessoas também dizem que o Vic ajuda no crescimento peniano, mas o que ninguém fala, irei falar aqui. Esse gel massageador pode até ajudar se na hora que for fazer love com a gata, vai ajudar a penetrar por mais tempo e também a ter ereções mais fortes. Mas tome cuidado para não entrar em contato com as partes sensíveis do seu pênis, pois pode lhe dar o prazer de queimar o seu pênis. Ao menos alguns homens relataram isso para alguns fazer o uso do vaporub será útil pois conhece poucas formas de conseguir controlar a ejaculação precoce recomendo a você não usar tudo o que vê por aí antes comprove de que aquilo realmente funciona para depois fazer o uso de tal se você quiser aplicar na vagina da sua gata também fica melhor ainda para ela se controlar mais no momento dessa atividade literalmente física mas caso você queira ficar em segredo quanto ao uso do produto fica a seu critério o único problema é que o VIC não te proporciona o fim da ejaculação precoce mas para isso eu encontrei um método infalível que me ajudou a acabar de uma vez por todas com a ejaculação precoce e eu só gozo quando quero se eu fosse você não perderia tempo e compraria logo pois assim você fará sucesso na cama e será o homem diferenciado de todos os outros Link do guia definitivo para curar ejaculação precoce na descrição aqui do vídeo.